publicaram na sua página oficial a primeira pista do próximo update que vai chegar pra gente a partir do dia 26. Na verdade, dia 26 os desenvolvedores vão mostrar pra gente o que, que vai chegar pra gente nas próximas semanas. Porque quinta-feira agora a gente tem mais um evento sazonal para fazer, beleza? E se você não sabe nada sobre evento sazonal, já fica ligado no canal aí pra você sempre pegar os carros raros aqui no Forza que não tem como comprar na loja. Como você tá vendo na imagem, eles publicaram o tão esperado Nissan 400 400Z, que é um carro que eles estão prometendo desde o ano passado. E finalmente vai chegar pra gente nesse update que é chamado de Automotivos Japoneses. E na imagem que eles publicaram 400Z, aparentemente o carro está dentro de uma garagem de estacionamento. E ninguém conseguiu identificar onde é que fica essa garagem de estacionamento. Há jogadores dizendo que pode ser que seja uma expansão nova chegando pra gente. De cara, eu acredito que pode ser alguns adereços novos do Event Lab, tá? Pode algum cenário novo do Event Lab que tá chegando pra gente aí, mas eu não descarto a possibilidade que pode ser também uma nova expansão pra gente, se não chegar a expansão no dia 26, se eles não anunciar nenhuma expansão, então provavelmente a gente só vai ter uma expansão depois do lançamento do novo Forza Motorsport, que vai ser anunciado agora dia 25, e no dia 26 provavelmente a gente vai ter gameplay do Forza Motorsport novo, e se a gente tiver sorte, provavelmente nós vamos ter uma demo também do novo Forza Motorsport, tá? Como o Forza Motorsport tem quase seis anos aí em desenvolvimento e no final do ano eles tinham passado por um processo de afinação, tem grandes chances da gente ter uma demonstração de pelo menos duas pistas, a pista do Japão e a Maple Valley com no máximo três carros aí pra gente só ter um melzinho na chupeta. Até o lançamento dele que provavelmente deve ser até no mês de junho ou no mês de julho. Eu não acredito que anunciando o novo Fusa motor dia 25 agora, eles vão anunciar lá para o mês de outubro. Isso deixaria os fãs bastante irritados. Geralmente eles dão um prazo aí de até no máximo 4, 5 meses depois do anúncio. Então, dia 26 agora, nós vamos ter aí o evento da Let's Go, que provavelmente o Nissan 400, a gente não vai poder pegar de cara, ele deve ser a capa do evento. Ou seja, a gente vai ter que fazer o evento pelo mês de verão ou outono e na primavera a gente deve pegar esse carro, sem contar os novos carros que vão chegar para a gente nesse update do Japão, mas deixe nos comentários seu feedback a respeito dessas informações. E para você não perder esses carros e nem os próximos, não se esqueça de se inscrever no canal. E quais serão os novos carros japoneses que vão chegar para a gente além do Nissan 400Z? Nesse próximo update que vai ser anunciado dia 26, eu fiz até uma breve análise do Nissan 400Z comparado com o 370Z. Na vida real eles utilizam o mesmo motor V6, só que o 370Z é um 3.7 V6 e o 400Z é um 3.0 TT V6. A potência do 370Z vai no máximo 350 e do 400Z... 444 DHP. os dois são tração traseira transmissão de 6 marchas o 370Z pesa 1466 kg o 400Z 1475 um pouquinho mais pesado só que tem mais potência o 400Z o 0 a 100 do 370Z é de 5.3 a 5.5 do 400Z o 0 a 100 é de 3.4 a 3.9, dá para ver que ele é um pouquinho mais rápido, baseado no 370Z que a gente tem no Forza Horizon, o Nissan 400Z Deve chegar pra gente na classe A E eu acredito que ele vai permanecer Na classe A, talvez arriscar Na classe S1 se você colocar Aerofólio do Forza, para-choque do Forza Pneu de corrida e redução de peso e o resto você coloca de potência se der para colocar tudo mas eu acredito que ele vai ser um carro bom classe A. O 370Z Danismo que a gente tem no Forza Horizon, ele é um carro muito bom, principalmente tração traseira, e para os jogadores iniciantes não é um carro tão fácil de segurar por enquanto eu tô chutando, né? Porque tem carros que nem a Lamborghini Centenário que ela é um carro pesado, não tem ótimos números, mas quando você coloca na pista é um carro excelente então o 400 z a gente pode torcer para ele ser um carro top aqui no Forza De qualquer forma, a gente vai fazer aquelas corridas particular para aproveitar esse carro, né? Porque é um carro muito legal. Esses números de comparação que eu consegui é do Nissan 370Z que eu acredito que é o modelo da Nismo que é o 2021 comparado com o 400Z que é de 2022. Já dá para ver que o 400Z é um carro muito evoluído comparado com o 370Z. Mas deixe nos comentários qual dos dois você acha mais bonito. Eu ainda prefiro o 370Z da Nismo. Mas eu não sei o que que tem nesse 400Z que dá uma vontade de jogar com ele, né? É um carro muito bacana, principalmente a traseira dele. A frente dele eu vou ter que me acostumar ainda. Eu achei ela um pouco quadrada, aquela grade frontal. Mas assim como a maioria dos carros JDM, deve ser um carro muito bom de andar. Eu nem vou perguntar, a galera, qual dos dois eles preferem, né? Porque a maioria vai querer o 400Z. Porque eu tô vendo que o hype para esse carro tá muito grande. É um JDM. DMA que tá virando um ícone e nem apareceu em filmes, né? Eu não vi nenhum filme ainda com esse carro e é um carro bastante desejado. Cara, vamos mudar de assunto e falar agora de Need for Speed Unbound, que é um jogo que eu gostei muito. Eu zerei ele duas vezes, achei a física ok, eu esperava muito mais desse jogo, ainda mais que é um nome muito forte. Need for Speed é um nome assim que todo mundo conhece, né? Mas sinceramente, quem joga Need for Speed hoje e tem a oportunidade de jogar um Forza Horizon, você percebe nitidamente a diferença, o tratamento que o Forza Horizon tem comparado com o Need for Speed. O Need for Speed One é um jogo de baixo orçamento, um jogo que demorou se eu não me engano, 3 anos para ser lançado. Eu esperava muito mais recursos do que ele tem atualmente. E a gente só vê o preço dele caindo, né? A última vez que eu falei sobre o Need for Speed One na Steam, ele estava 200,00, Que até alguns jogadores animaram. Eu pensei bem em comprar depois que eu fui para o PC eu não tenho mais acesso ao Need for Speed Unbound porque eu tinha no meu Xbox Series S que eu até ganhei ele agora Need for Speed Unbound caiu de novo o preço ele tá 149,50. E aí você acha que vale a pena comprar eu sinceramente não fiquei empolgado para comprar por mais que o Forza Horizon não tenha uma experiência online do jeito que a gente gostaria ele continua sendo muito melhor do que o Need for Speed não tem nem como comparar qualquer recurso o que tem no Need for Speed, o Forza Horizon é 10 mil vezes melhor. Mas mesmo assim, eu gostei sim do Need for Speed, só acho o preço dele muito caro ainda. É um jogo que você percebe que é de baixíssimo orçamento escuta essa aqui, a primeira atualização pós lançamento do novo Need for Speed chega hoje só que a atualização que chegou hoje não há nenhum conteúdo novo incluso, em vez disso os desenvolvedores abordaram alguns problemas de equilíbrio e estabilidade presentes no jogo, ou seja, que atualização é essa? A atualização que chegou é só para abordar os erros que tá tendo no jogo, e olha só, a primeira atualização de conteúdo só vai chegar no mês de março, você lança um jogo que tá todo mundo criticando, aí a galera reportando um monte de erro. Eles prometem uma atualização no mês de janeiro. Não traz atualização e ainda fala que a próxima atualização vai ser no mês de março. Aí você, né? Aí fica difícil. Como é que eu vou defender o Need for Speed? Como é que eu vou falar que 149 tá barato? Eu acho que barato o Need for Speed. Ó, 50 reais. Aí é justo. Agora quem é do Playstation e não tem nenhum jogo de corrida de mundo aberto com experiência parecida com o Forza Horizon, 149 está barato. Eu tinha um PS5 e a única opção de jogo de corrida interessante que tinha era o Gran Turismo, que não é muito agradável jogando no controle. Cara, e hoje eu vi uma mensagem do Forza dizendo que todos os jogadores do Forza Horizon 5 vão ganhar o capacete e o traje do Ken Block. O Ken Block e o Forza Horizon, o Forza Motorsport tem uma parceria monstruosa. Acredito que graças a Ford, né? E também temos informações que no mês de março a gente vai ter alguns eventos inspirados no Ken Block. Com certeza pode ser um evento sazonal em homenagem ao Ken Block. E tem informações fortes também que vai chegar mais carros utilizados pelo Ken Block. Eu gosto muito daquele Porsche, acho que foi um dos últimos que ele fez, um Porsche 911 que ele fez para track day, tá? Não é de drift, é para é para track day, ou seja, é um carro de virar volta rápida. Pode ser um excelente carro para corrida de circuito e se tiver opções de peças de motor, dá para colocar em corrida de velocidade. Eu fico muito feliz que o Forza ainda tá trazendo homenagens ao Ken Block, que para quem joga Forza Horrais, ele faz parte da nossa história também, e o Dust Rally 3 também, que é um jogo muito bom que eu gosto e vários outros jogos aí como Need for Speed 2015, ou seja, é um cara que sempre vai permanecer nas nossas lembranças e boas lembranças, porque ele sempre proporcionou pra gente alegria com esses carros aí que são da hora demais. Então mano, quarta-feira dia 25 de janeiro a gente vai ter o Developer Direct onde vai ser anunciado o nosso novo Forza Motorsport, provavelmente a data de lançamento dele. O evento começará às 5 horas da tarde e vai ser transmitido no canal oficial do Forza, na Twitch e no YouTube também. Eu vou querer acompanhar esse evento ao vivo lá na Twitch e depois trazer a reação aqui para o YouTube para quem não tem conta na Twitch ainda. Aí na sequência dia 26 a gente vai ter o Let's Go, onde vai ser apresentado os eventos sazonais do Forza Horizon 4 e os eventos sazonais do update dos automóveis automotivos japoneses do Forza Horizon 5 aí sim no dia 2 de fevereiro que a gente vai poder fazer os eventos desse novo update de automotivos japoneses e no mesmo dia 26 que vai ter o evento do let's go a gente vai ter a apresentação de uma gameplay do novo Forza Motorsport mostrando todos os recursos e provavelmente a gente vai ter o lançamento de uma demo para gente logo após esse evento há grandes chances da gente poder ter a oportunidade de testar os novos recursos até quem joga pelo xCloud com certeza vai poder testar esse novo Forza Motorsport se realmente lançar a demo. E eu já vou falar para fanboy de console. Primeiramente eu jogo no PC, tá? E segundo, não adianta comparar Forza Motorsport novo com Gran Turismo. Porque o Forza Motorsport é 100% novo e o Gran Turismo ele recicla muita coisa do Gran Turismo Sport, Porque ele tem o mesmo problema do Horizon 5. Foi lançado às pressas por causa dos consoles da nova geração. Então é isso meu querido, deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e aproveita as dicas que estão na descrição e as próximas dicas que vão chegar. Outra coisa: se você quer se livrar do energético, na descrição do vídeo tem um produto chamado Overclock com meu cupom de desconto. Esse produto te dá mais concentração para você jogar ou para você que é criador de conteúdo como eu, quer fazer um vídeo mais dinâmico, mais disposição durante o dia. E às vezes eu uso até para treinar, porque ele vem com 99 miligramas de cafeína. Um produto. 100% natural e sem açúcar, beleza? Até o próximo vídeo.